Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Matheus Bom pessoal, hoje eu vi você um pouco diferente vou falar sobre o Black Swan E sobre as minhas expectativas que simplesmente Acabaram com o MV Que pelo amor de Deus, foi muito bom Eu não pude reagir ao MV Por causa que eu já tinha assistido ele já assisti. Depois que assisti eu pensei Nossa, eu podia ter feito react disso Mas aí eu vi que outros youtubers já fizeram react Então não teria graça fazer outro react e sem contar que esse vídeo aqui eu vou falar sobre as minhas opiniões e as minhas características que eu gostei muito me MV. Então já vai deixar o like no canal porque isso é muito importante. compartilhe esse vídeo para todo mundo que gosta de K-Pop, todo mundo que é fã de Black Swan e todo mundo que é fã de todos os fandoms de K-Pop. Então, bora pro vídeo. Bom, eu não tenho nada pra falar mal de Black Swan porque Black Swan, é, tipo, alcançou minhas expectativas. eu acho que passou disso porque... Black Swan foi um estrondo, tipo assim, eu achava que seria um MV mais simples, um MV com menos qualidade. Mas tipo, do nada eu vi a Fatou com aquela roupa preta Aquela roupa branca, eu falei, cara, que roupa é essa? E tipo, as roupas, as roupas estão muito boas, estão muito boas mesmo. Bom, basicamente vocês devem pensar, nossa, já vai outro falar mal de Black Swan, já vai outro falar sobre as roupas do Black Swan, sobre o conceito, sobre maquiagem. Não. Do nada tem uma maravilha das garotas fazendo clipe. E tipo. Né? As roupas das garotas são muito boas, a maquiagem das garotas, tipo, as maquiagens das garotas são tão perfeitas Porque cada cenário tem uma maquiagem diferente E a maquiagem que eu mais gostei é quando elas estão todas de preto, que tem uma roupa, um negócio transparente nelas E elas estão, tipo, basicamente perfeitas, sem comentar das roupas delas Agora eu vou falar dos cenários Bom, os cenários eu gostei bastante, eu gostei muito quando elas dançaram na parede foi uma coisa, tipo assim, tão original Que até a Miyuki já falou isso também no vídeo dela Foi uma coisa tão original Eu nunca pensei que um grupo pequeno Debutasse e ia fazer tanto sucesso assim Também tem o Blackpink também Que antigamente fez sucesso no seu debut logo E tipo, Black Swan, cara É, tipo, atingiu minhas expectativas Eu não achava que um grupo faria isso Porque tipo, quando eu vi um grupo debutando Eu falava Ha, legal Mas tipo, o Black Swan, tipo assim Tem a Idol brasileira, tem a Fatou E tem as coreanas também e tem muita pessoa dando mais bola pra Leia, pra Fatu. Gente, a gente não pode deixar as outras integrantes coreanas de lado, ok? Hashtag love Então, continuando, gente, o clipe superou minhas expectativas porque eu achava que seria uma coisa simples, uma coisa bem... Bem simplesinha, sabe? Bem, sabe, caseira. Mas tipo, foi uma coisa tão perfeita, tão boa, que tipo, eu vou assistir até o final, vou assistir até o final. E dá vontade de você assistir até o final. E tipo assim, eu não achava que a Fatu seria rapper. E tipo, quando ela começou a cantar rapper, minha boca. Eu falei, cara do céu, todas as garotas estão perfeitas, maravilhosas, não precisa mudar nada. E eu espero que a empresa continue assim. Tipo, valorizando a Fatu, valorizando a Leia, valorizando as coreanas também. E principalmente a Fatu, porque ela é totalmente diferente, né? A gente não pode esquecer isso. Falando da Fatu, porque ela é diferente, porque ela tem a cor diferente, porque ela vem de outro país, que a Coreia não pode receber tão, tão bem assim. Eu fiz um vídeo falando sobre o Black Swan, vou deixar no card aqui em cima pra vocês. Então, pessoal, deixe nos comentários o que vocês acharam do clipe de Black Swan Tsunari. E deixa o like e se inscreva no canal pra me ajudar. Então, adeus!